Meu nome é Carla Brenda de Jesus Rodrigues. Eu tenho 14 anos e estudo no Menino de Jesus. Estou morando atualmente aqui em Goiânia, tem mais ou menos uns 8 meses participando aqui do projeto Resta é em Primeiramente, eles foram lá na escola e anunciaram sobre o curso que tinha que fazer aqui. Cinema, nem imaginava o que. É que o que, que era bem direito, filmar só com o celular, aí depois do curso eu tive uma, assim, uma ideia melhor do que, que é o assunto, gostei, aprendi bastante coisas e mais uma experiência para mim. É. Meu nome é Keia, tenho 15 anos, estudo no Colégio estadual Adolescentral do né? Ah, interessei, primeiramente meu pai mandou, né? Mas é, um, saber coisas novas, né? Que a, o mundo agora não é só... Você tem, a pessoa tem que se atualizar pra saber, senão ela, a pessoa vai ficar para trás. É Elisângela, eu tenho 17 anos, estudo no Onofre, moro no Jardim Marilisa. Aí eu vim por curiosidade, no começo eu pensei em desistir, Aí depois foi ficando legal, interessante, aí estamos aqui até hoje. Sou Daniel Ardi, estudo no Parque Santa Cruz, sou corintiano, moro numa casa, é pequeno, mas é boa, né? Sou corintiano, graças a Deus, de novo eu falei, né? Volta, volta, Nat. Ah, Foi bom, foi legal, eu não conhecia ninguém, fui fazendo amigos, deu o Miquel, um doidinho, e tô com os mesmos amigos até hoje. No primeiro momento que ela passou a informação sobre o que, que ia ser a, escultu a escultura, o painel e tudo, eu não entendi muito bem. Só que ao longo da, dos nossos encontros, a gente começou por fazer pecinhas de 6 centímetros em madeira, montar, pintá-las, ver o tamanho certo, se encaixa ou não encaixa, depois colar, até formar o... O... Top, né? o top é isso pelo que eu estou imaginando vai ser muito boa, porque a gente está lutando para isso esse sol quente assim hum. sobre no torre do código binário não todo ela é muito extenso mas há algumas partes na verdade vai ser só cinco né vai ser dividida num hall num hall daqui do, da faculdade e vai ser vai ser montada uma, uma exibição para o público essa primeira exposição vão ser os códigos binários, código binário, que é meio que a linguagem do computador, desde um texto, uma foto. E a gente vai fazer um. Acho que essa exposição vai ter duas partes. E, é, bom, a gente está procurando um lugar ainda um lugar que tenha meio que um envolvimento até com te tecnologia é, com a, um pedacinho de, de MDF, hum. tipo de madeira. Tipo uma torre, que é a torre de código binário. Achei legal que a gente vai estudar os códigos binários e mais para frente vamos estudar computação gráfica. É que a gente vai fazer uma exposição sobre a Torre de Babel, os códigos binários que a gente vai fazer ali no hall da OEG. O que você entende por arte? O que é arte para você? Para mim. A arte é uma coisa que às vezes nem passa pela cabeça que pode um simples objeto se transformar em uma coisa assim tão ampla, assim diferente do que a gente vê. Arte são todas as coisas aquelas nem todos, mas a maioria das coisas que a gente que a gente não percebe mais é tipo assim passarinho cantando. Uma, uma flor se mexendo com o vento e outras coisas mais da natureza. Eu, particularmente, acho que eu mais gosto é a arte que envolve teatro. Acho que é por causa do calor que você sente na hora que você está fazendo. Agora, a arte, se definir arte, eu acho que eu não sei explicar pra você. Arte? Não tem muita coisa, não. Aí complicou, que eu não sei nem explicar direito. Eu não consigo nem explicar. Obra que um. O escultor fez, grafite. E o que você mais gosta da tecnologia? A internet, computador, eu gosto muito do Twitter, Facebook, o MSN, se comunicar. A tecnologia. Como você usa a tecnologia no dia a dia? É, mais, ou, mais ou menos, eu uso rara, raramente porque eu tô sem computador, mas eu, eu tenho a possibilidade de usar, eu uso, eu ouço música também, que eu gosto muito, né? E, e outras coisas, muito mais no ramo da música, né? Comunicar com pessoas que estão longe, tipo as redes sociais Você estudar, agora hoje em dia também é legal Coisa que você não encontra em qualquer livro, você só pesquisar, você acha Acho que facilita muito a vida Uso muito computador Às vezes eu jogo contra o strike Ou na internet Faço desenhos em 3D, às vezes, só que muitas vezes eu fico fazendo mais e jogando Qual é a importância que tem a educação para vocês Educação traz mais Conhecimento para as pessoas. Educação é para nos ensinar, saber, principalmente saber ler e escrever, né, o nosso nome, mas também nos ensinar a saber coisas, coisas que a gente não, não ia ver só com olhar, vai saber entendendo, tipo assim, o cálculo, a gente vai saber, aprender só na, na prática mesmo, não na teórica, porque na teoria a gente só vê como é que faz, mas não aprende. Agora se me pegou. Não é realmente importante, ainda mais hoje em dia que se você não tem uma boa educação, não tem um estudo, não estudar muito, não encontra um serviço legal, ainda mais que o mercado de trabalho hoje é muito concorrido. Acho que é bem importante. Eu acho que a importância da educação é que as pessoas respeitem os outros.